Não! Bom dia, meu povo maravilhoso! Eu tô aqui com vocês. Eu ia começar ontem, vou ser bem sincera. Comecei até a gravar um vídeo bonito, introdutório. Mas vamos botar dama do gesso, mostrando o serviço. Chegou a hora de vocês verem, acompanhar eu na obra dia a dia. Eu tô na obra aqui em São Paulo, que a gente vai fazer quase 800 metros de fachada. De steel frame com o sistema AFES da Estou. Pois é, os vídeos do treinamento da Estou é que a gente tava exatamente pegando os meninos, dando uma reciclagem, dando uma garimpada pra poder montar o sistema. E o que que acontece? É um cliente, pra vocês entenderem. Tá? É um cliente, oh meu Deus, oh, eu tiro o capacete para gravar o vídeo, já tava saindo debaixo do prédio sem capacete, misericórdia. Então é um cliente que tá querendo começar a estudar os prédios dele, as fachadas dele, em sistema de steel frame com EIFIS. Por quê? O EIFIS tem a garantia mínima de 5 anos. Pois é, são 5 anos. Então para manutenção é excelente. Fora que o desempenho térmico e acústico, pá, ponto fora da curva. Então ele selecionou um trecho de um prédio, né, pegou o embasamento do prédio, a gente tem uma fachada que vai lá da pontinha, assim, ó, lá da pontinha até aqui. E aí ainda faz um desenho. Aqui, aqui, ó. Esse L vai um pouquinho mais pra lá. Dão então, 8 metros quadrados. E a gente vai fazer com os meninos na obra. E aí eu vou mostrar dia a dia o que, que a gente tá fazendo de solução pra você. Tanto de estrutura, os detalhes que a gente tá fazendo, fechamento, acabamento, tudo, tudo, tudo, tudo. Vocês vão ter aqui comigo e eu vou passar 30 dias aqui na obra. Dama do gesso desceu o salto de empresária e veio botar as botinas no canteiro todo dia, gente, todo dia, todo dia. E eu vou começar a apresentar pra vocês o que, que a gente adotou de solução no começo, tá? No começo. Então vamos lá, vamos pra cima. Inicialmente a gente é o requadrar e botar a estrutura nesse vão com as placas, né? As placas elas, elas têm que passar por fora, elas não podem parar aqui, beleza? Elas têm que passar por fora e aqui por fora a gente vai passar só uns perfis cartola. Só que o que que aconteceu? A gente bateu a linha, tá vendo a gente bateu a linha? De um lado até o outro lado tá vendo a linha lá no final? E a fachada deu muita ondulação e não dava pra gente fazer desse sistema. Então o que que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uns bracinhos que eu vou mostrar pra vocês e a gente vai botar os montantes, a por fora. Dessa forma você consegue nivelar e garantir que a sua fachada, ela tá alinhada. E lembrando, com segurança, tá? Com segurança. Ah, agora bando maravilhoso, viu? Então, ó, aqui estão os nossos bracinhos que a gente tá vendo, tá vendo? Então a gente tem guia de montante de steel frame, dois parafusos na quina, corta e dobra. Isso aqui a gente tá fazendo com sobra de material, né, viu? Só pra você saber, sobra de material. As pessoas sempre me perguntam, né, como é que eu faço pra construir mais rápido do que as outras pessoas. E esses são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Tipo, aqui o steel frame tá sendo em loco, em vara, né, stick. Não está sendo perfil engenheirado. Então, a gente está as varas aqui atrás e a gente vai ter que cortar elas. Então, a gente vai ter algumas medidas. Então, primeiro corte, a gente tem que cortar 19 peças, fazer 19 peças com 10 metros e 10 aqui para fachada. E meninas os meninos esticam, esticam, esticam, esticando, esticando, esticando. Gente, vou mostrar um truque para vocês. Vou mostrar para vocês agora um pequeno detalhe que faz toda a diferença na produtividade. Então, ó, a área que a gente está é esse lajão aqui, como vocês podem ver, né? E vocês estão vendo que tem já umas juntas aqui de pisos de dilatação? Tá vendo ali atrás? Então o que a gente fez? A gente riscou no chão o tamanho que tem que ser a peça. Então eles sabem que é dessa linha até as juntas de dilatação lá embaixo. Dessa maneira eles estão pegando as peças, vão separar no chão... E como a gente tá com peças que já estão cortadas, não tem a medida certa, e a gente vai organizar as 19 peças para depois estar tá fazendo a emenda das 19 peças. Dessa maneira, eles não precisam ficar com a trena o tempo todo. É só encostou, pá. Encostou, pá. E vai no gabarito produzindo. Isso é produtividade. Vocês conseguem entender. Pequenos detalhes que fazem a diferença. E ó, os meninos já organizando os perfil no chão, viu? Ó, já estão vendo aqui, ó, pra fazer a emenda. Ó, mas eu não faria sobreposição assim não, viu? Eu botaria depois com guia. Faria a emenda com guia. Bota eles todos com a boca pra cima. Depois a gente vai só com a guia encaixando. Não tem guia aí? Então a gente usa a guia. Entendeu? Já estará no nosso especial do YouTube. Ali a gente tem o Daniel e o Magrel, que eu ainda não gravei o nome. <risos> Depois a gente vai o nome gravar Esse aqui é o Michael e o Peterson foi lá pra baixo E eu vou mostrar com detalhes o que que estamos fazendo Ó, e tudo aproveitando o perfil, viu gente? Tudo aproveitando o perfil Mas vocês vão ver que vai ficar bonito a gente aproveitando o perfil Ó, então aqui os meninos Pra fazer aquele é, Só cortando os pedacinhos Então ó, tá vendo? Montante Cortou o tamanho certo, agora ele vai marcar o meio Meio não, né? 10 centímetros Que aí ele corta a lateral e vai dobrar então, Tudo isso aqui a gente pegou montante Montante não, esse caso aqui é guia, né? E funciona bem, viu? Vocês têm que entender que o aço é legal galvanizado. Ele não estraga, não, gente. Não pode jogar fora, tudo de despeitado, não. Aí eu vou mostrar pra vocês o bracinho. Ó, tá vendo os pedacinhos? Os meninos ficam lá sentadinhos. Produção em série. Nessas, nessas horas, a gente tem que fazer a produção render bastante. Aí aqui, ó. O chaco tá cortando a manta espáltica. Porque o bracinho não pode ficar em contato direto com o cimento, viu, gente? Da corrosão. Então tá cortando um das fábricas, que a gente corta a tirinha e corta os um pedacinhos. Se puder, compra aquela autoadesiva que é mais fácil, facilita esse trabalho. E aqui, ó, o que, que a gente fez? Porque os perfis, tá vendo? Tem todo esse comprimento. A gente botou um gabarito no chão, tá vendo essa guia fixada aqui no chão? E aí eles conseguem fazer as emendas alinhadinhas, tá vendo? Algumas coisas que entregam muita qualidade na hora de você executar. Aí o montante fica todo afumado, bonitinho. Gostou do gabaritinho, né? Inclusive, eles marcaram aqui, ó, o comprimento certo. Então a gente tem tá a linha. Então, ó, aproveita que os meninos pararam o barulho e dar uma dica pra você. O que que acontece? Quando você estiver organizando sua obra, o ideal é sempre você trabalhar com tarefas definidas. Uma pessoa fica só fazendo aquilo até acabar. Outra pessoa fica fazendo só aquilo até acabar. E é assim que eu tô organizando a equipe da obra aqui. Então isso é bom pra você ter noção. É sobre gestão, produtividade. Quando a pessoa pega o ritmo de uma atividade, ela vai direto nele, nele, nele. Cara, ela aumenta a produtividade absurdamente. Então vou mostrar aqui pra você como é que eu tô dividindo mais ou menos um pouco. Então aqui, os meninos estão só cortando um e fazendo o um Lzinho. É Aqui ele tá só cortando a manta asfalto Que a gente bota no pezinho pra não dar problema de corrosão E aí ali, eles estão fazendo só as varas com emenda Então a partir do momento que você distribui as atividades assim A produtividade das pessoas vai aumentando E você consegue tornar a sua obra mais veloz E no final a gente quer transformar a obra num sistema mais rápido, né? O mais rápido possível Lembra sempre dos tá? Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro, fundamental o que, que a gente não faz, né? O que, que a gente não faz? Vim comprar disco. Menino, tá comendo disco de corte a dar com pau essa obra. Misericórdia. Fazer os perfis grandões, as emendas, né? Aqueles insertezinhos. Aí vim aqui no, no Abramax. E aí você vai pegar disco de corte, né? Aí tem disco de corte de dois reais e tem disco de corte de sete. E aí você fala. E agora, gente? Será que você pega os de dois, que é o mais baratinho, ou você pega os de sete? Será que o de sete vale a pena ou não vale a pena? O que, que a gente faz? Você sabe eu fiz? peguei quatro modelos de disco diferente, de preços diferentes, pra gente testar lá no obra e ver qual rende mais. Qual vale a pena? Será que vale a pena comprar o mais caro? Ele vai render mais? Ou não vai valer tanto a pena? Vamos para esse mistério. E vou mostrar pra vocês os discos. Tirei foto de tudo. Os discos, as marcas e os preços pra gente testar. Lembrando sempre, a gente tá cortando perfil de steel frame, tá certo? E o ideal pra cortar perfil de steel frame é o disco de aço inox. Ele rende muito mais. Você não pode comprar o disco pra aço carbono não. Tem que ser aço inox. Então Aqui na lojinha, na fila de espera Acabada É bom que eu tive a ideia de fazer vídeo pra vocês Lá na obra a gente grava os testes Gente, olha o meu cabelo misericórdia Meu Deus do céu, o que, que eu faço? Voltamos já aqui pra obra. Bati os discos com os meninos. Vou mostrar pra vocês os discos que a gente pegou. E a gente vai testar. A gente vai testar, ver qual que rende mais. Agora eu vou mostrar pra vocês que bonitinho, né? Como eu fui comprar disco eles ficaram aqui, pedi pra eles arrumarem. E aí vocês veem. Que foi as... Gente, vai dar um impacto absurdo. Quando você tá trabalhando com os materiais organizados, a produtividade muda também. Muda completamente. Vamos lá, te mostrar. Bolinha de montões, bolinha de guia. E isso aqui são os perfis que a gente tem. Tem os recortezinhos todos aqui, pra gente poder separar. Outros recortezinhos ali. E ali os perfis já cantados. Conseguem ver? Os muita diferença. Tem muita diferença pra gente conseguir a Vamos lá, os meninos estão começando a fazer a fixação. E eu vou mostrar para vocês direitinho como é que vai funcionar essa nossa mãozinha. Então a gente fez os bracinhos. Fala, o que, que tem? 40 centímetros, né? Assim? Tá, tá certo. Aí ah, é óbvio, 40 centímetros. Então a gente tem as mãozinhas, né? Ó o outro. <risos> Tamo juntão, família. Atrás, ó A manta asfáltica pra não corroer no bracinho E aí eu vou mostrar pra vocês com a câmera como é que fica Aí ó, a gente tá prendendo os bracinhos Pra não voar Aqui vai E aí eles botam o chumbador Pra vocês que não conhecem o chumbador que a gente usa Aqui ó, parabolt é? para Então ó, o parabolt a gente tem A porca aqui A arruela, essa parte lisa aqui ó É a jaqueta, esse daqui é o expansor E aqui é o cone viu? Então esse chumbador que a gente usa Cerrando o dia hoje sendo a obra um pouquinho mais cedo mas amanhã é com calma de manhã, eu mostro pra vocês o que a gente fez hoje. Hoje basicamente as coisas começaram a rodar mais redondo né? Isso é importante que todo mundo saiba. Nenhuma obra já começa redonda Nenhuma. Até o povo conseguir pegar o ritmo do que tem que fazer e começar a acelerar a produtividade demora. E é nessa parte que é importante você ter uma boa liderança, que sabe passar a orientação correta para a equipe, sabe das tarefas, sabe explicar o projeto, sabe explicar certinho o que a pessoa precisa fazer. Então por isso é muito importante você ter sempre uma pessoa que vai estar tá a par, com o projeto muito, muito bem na cabeça, muito bom assim na cabeça, sabe? Vai estar tá com as soluções desenvolvidas. Isso faz muita diferença. E aí, essa pessoa pode ser um encarregado, pode ser um engenheiro pode ser um arquiteto, cara, pode ser um estagiário não tô zoando, tem muito estagiário bom de arquitetura, e engenharia que você bota e os caras conseguem coordenar e ter as soluções e distribuir as tarefas pra, pra equipe, né? Então o primeiro passo é isso quando você faz isso, as coisas começam a andar, né? Então a gente tá aqui no nosso segundo dia, vamos botar segundo dia de obra, e a galera já tá começando a produzir mais, produzir mais rápido então isso é importante também, e o diário de obra é fundamental pra você controlar o que que tá acontecendo, tipo, a gente tava com muito a movimentação de material pra cima e pra baixo porra, isso não é profissional, isso é ajudante pra que, que eu vou pagar um profissional pra carregar material? Não tem sentido. Então isso faz é a diferença né, e isso acaba influenciando diretamente no custo dessa obra, isso que é importante gostou né? Filosofia agora, gente, tá demais então, beijo, até amanhã, a gente se volta. Vamos ver como é que é o charme da beldade, né gente ô oh, meu Deus do céu, tô descabelado. saindo da obra agora, as meninas é engraçado, Você tá saindo em ponta né, tá saindo 5 horas, eu falei é uma reunião agora às 5 h no computador, vamos? Partiu, trabalhar até as 8, eles. Oh, não, não, tô fora, tô fora, tô fora. falei, ah, vocês são engraçadinhos, né? Gente, ai, eu tenho saudade de obra, muita saudade de ficar o dia inteiro na obra com os meninos. Ai, eu me divirto, sempre me divirto, vocês não têm noção. E aí é muito engraçado, né? Que tem um povo perguntando, Helena, mas como assim? Saudade de obra? Que, o que, que acontece, gente? Isso é fato. Fato. De qualquer pessoa, se você está começando no steel frame, né? se você está começando a montar a sua empresa, montar a sua equipe, o que, que acontece? No começo você vai estar tá na obra, né? Vai estar tá na obra, no orçamento, no projeto, você vai estar tá fazendo tudo. Né? No começo a gente faz tudo. Mas depois de certo tamanho, você tem que começar a delegar tarefas. Então, a sua responsabilidade é muito mais garantir que as pessoas estão fazendo o orçamento correto, estão fazendo a montagem correta, estão fazendo o projeto correto, do que estar tá lá, a mão na massa, sabe? Então, você se torna muito mais um, um, um acompanhador, você está acompanhando, é acompanhando, Não sei o que é o melhor ter. Duplicativamente, quando a mão lá na massa. Né? Mas qual é o bom? Quando você passa por tudo, igual eu passei, Qualquer merda que dá, você resolve. Não tem tempo ruim, você chega lá e organiza. E isso é delicioso, é delicioso. Aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. E aqui a gente faz, viu? Eu prometi pra vocês que eu ia falar dos discos, né? E aí você vê esse disco aqui, que era aquele mais baratinho, lembra? R 2 reais o disco. Menino, fez 8 a 9 cortes.